Queríamos solidarizar com a Anaju, Tobias, o Sandro, lá do Mimobar, e também a toda a equipe de trabalhadores que trabalham naquele bar. Também agora as ofensas feitas contra o objeto encontrado, um café na Asa Norte. Queria me solidarizar com o Lucas Amor, que é o idealizador, fundador do café, e também toda a equipe do café. Me parece parte de um movimento golpista com ingredientes muito fortes, de autoritarismo, porque as pessoas não aceitam o resultado da eleição. Mas na democracia a gente tem que saber ganhar e tem que saber perder sem arrombos autoritários. Faz parte do processo democrático. Às vezes se ganha, às vezes se perde. Perderam a eleição. Tem que saber perder a eleição.